What's up guys? Hoje eu tô aqui no YouTube Tô entrando na página com todos as, os vídeos que estão em alta no Brasil no YouTube Então eu vou assistir os vídeos e eu vou reagir o okay? que tá em alta no Brasil Primeiro vídeo que eu vou, vou assistir aqui é esse assim, maior bola de fita isolante do mundo do canal e porque porque porque não fazer um, uma bola de feta? Bom galera, a gente já usou um rolo e meio de fita isolante Pra deixar claro, é um rolo e meio, porque onde gente tava na metade eu peguei uma nova E olha como que tá ficando a nossa rola Porque a gente vai começar, olha só A gente vai começar a enrolar a fita isolante no outro sentido, ó Pra ficar num formato mais redondo Ah, ele é um profissional fazendo isso E acabar de cola de fita. Bom galera, acabamos de enrolar mais um mundo E olha como é que tá começando a tomar um formato mais redondo E agora, galera, a gente ainda passa mais fitas. A vida de youtuber é impressionante, né? Ah, eu preciso de um, um vídeo para hoje, o que eu vou fazer? Ah, já sei! Eu vou fazer uma bola de, fi, de fita É, é isso eu, eu vou passar a tarde inteira fazendo isso Tá bom, beleza você gravar esse vídeo meio dia, mas finalmente a gente finaliza. Nossa, ok, desculpa, não foi só a tarde inteira, foi até, foi meio dia até 3 de manhã ele tava fazendo isso Oh, ô, oh, desse tamanho já tá pesado, bota na mão, vou soltar, vou soltar pra vocês verem como de fato tá pesado, ó Tá pesadinha? Tá pesadinha a bola. Galera, eu vou aumentar ela mais um pouco e quando ela tiver maior, eu volto com vocês. Galera. Calma, calma gente, acho que eu sei o que ele tá fazendo aqui. Ele não tá mostrando, colocando tudo isso na bola, né? Acho que isso é um truque, ele tá trapaceando, porque ele não mostra, ele colocando as coisas, então, provavelmente isso é um, um futebol, não sei, que ele colocou feita em cima, enrolado, né? E agora, isso, não sei, talvez é um uh, balão que ele fez e tá colocando. Não sei, gente, o que vocês acham? Se eu fosse gravar esse vídeo, isso é o que eu ia fazer. Eu não ia ficar fazendo isso tipo por horas e horas e horas né só eu não sei e aí gente ok hoje eu vou fazer uma bola de fita aqui o, o, o maior bola de fita que vocês já viram na vida tá tá tá vendo aqui tá assim vamos voltar em 5 minutos e vou vou ver o que eu fiz tá vamos lá Ok, gente, agora você tá vendo aqui a bola tá, tá ficando muito, muito maior, tá? Então vamos voltar daqui um pouquinho e ver outro trabalho, outro tá? Meu Deus, gente, olha o tamanho dessa bola de fita, né? Vocês já viram algo assim na vida? Meu Deus, vamos jogar ele e ver o que dá. Tá, vamos ver o okay, que mais tá em alta no youtube Ah, eu sempre vejo esse cara aqui uh, Lucas Neto Ele sempre tem tipo A maior pizza A maior coxinha O maior pastel É Sempre é a mesma coisa Mas isso é algo que eu não conheci Ou eu não, não sabia É que dentro das dos ovos tem um, Você ganha um presente Ele já tem De novo, isso é a vida de Youtuber é, Pode ser nos Estados Unidos, pode ser tipo os, os Youtubers que eu sigo uh, aqui nos Estados Unidos e os Youtubers no Brasil As vidas que que eles têm são impressionantes Tipo, esse cara viva fazendo isso uh, E é impressionante, isso é o, o sonho né Tá, quem mais tem? Esse tipo de vídeo Forradeira versus, versus celular Indostru in, Indestrutível Indestrutível, nova palavra para mim Land Rover, sim aquela marca de carro essa marca aqui ó, tá vendo? Tá escrito Land Rover Não sei se celular é dessa marca de carro Eu acho que não, você não tá acreditando? Né? Tá, que... ok Acho que eu já sei o que ele vai fazer Ele tem, ele comprou um celular só para destruir o celular. Tem um canal que eu posso pensar agora, é, é em inglês. Eles têm drones e eles, tipo, batem os drones ou caem nos drones no, na água só para destruir o drone. Tá, vamos ver ele destruindo o celular. Cadê? Eu eu não gosto desse tipos de vídeo porque é. 7 minutos de vídeo, mas a parte que você quer assistir é 10 segundos. Vamos, vamos achar os 10 segundos aqui. Não, ainda não. Ah, aqui, ó. É, ó, o teste da furadeira de sobrevivência, gente. que isso aqui não é uma furadeira, é uma parafusadeira, né? Mas vamos tentar. Demais, ó. Meu Deus, isso é porque ele é indestrutível, entendeu? Meu iPhone resiste a esses... <risos> não, assim não. Isso era pra ser um som indestrutível. Mas não, não tá funcionando o negócio. Eu acho que é desse... Vocês sabem aqueles vídeos que vocês encontram no YouTube e no fim do vídeo você fica pensando Nossa, o que eu acabei de assistir? Isso é um dos vídeos. Tipo... <risos> ai, ai, ai, ai. Ok, tem mais uma aqui. Coloquei ácido na esponja e deu um efeito muito doido. Eu juro que os vídeos que fazem sucesso, é, eles fazem sucesso é, é 50% do conteúdo do vídeo e 50% do thumbnail, que chama a atenção para pessoas. ai amor eu pre... tá indo para o mercado ai tô indo sim ah pode comprar esponja para mim posso e ácido também ácido sim vou fazer um vídeo ok né é muito muito louco o YouTube muito louco mas por isso eu amo o YouTube porque realmente tem tem espaço para todo mundo tem espaço para esse tipo de vídeo é muito bom, muito, muito bom, muito bom isso, esse negócio de YouTube. Pode ganhar dinheiro fazendo vídeo, jogando videogames, pode fazer, pode ganhar dinheiro colocando ácido na esponja. Realmente fico impressionado com, com os vídeos que, que pessoas pensam em fazer amarela é, Foi mais ou menos o que eu tava pensando Pelo título, né? Ok, vamos achar mais um vídeo aqui Tipos de bebês Sete Já fez seis Desses vídeos What the fuck am I watching? <laughs> O que é isso? Isso é o número 32 de todos os vídeos no Brasil Isso is é o número 32 do <laughs> Trending as Eu vou falar sério com vocês Às vezes é difícil ver os vídeos no Trending porque você vai ver vídeos assim e eu sei que tem audiência para todos os tipos de vídeos e eu sei que tem, as tem pessoas que, que vão achar meus vídeos sem graça e eles vão, eles vão perguntar como meus vídeos fazem sucesso, mas ai gente, sério, isso é, é eles têm eles têm 2 milhões de inscritos, mais do que 2 milhões, vamos parar o vídeo aqui, <risos> espero que vocês tenham gostado do vídeo, uh, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau. Ah, e vamos fazer esse vídeo em alto né?